É uma DG bem difícil, por sinal O começo dela <coughs> aparente ser um pouco fácil, mas enquanto for enfrentar o Poseidon, vocês vão ver como é que é embaçado Aqui vai ter, acho que sete caminhos, deixa eu confirmar Opa, um, dois, três, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete caminhos, um é de Poseidon, vocês só vão ir para um, vocês não escolhem aleatoriamente Então o caminho é esse aqui Pra quem conhece o, o anime, o mangá, sabe quem é que a gente vai enfrentar aqui? Dos 7 Scamas. É isso, 7 Scamas que são? Aí é com o Ikki. Ikki, pode responder essa pergunta? É, isso aí mesmo. Sabe não. desse caminho qual é escama a gente vai enfrentar aqui? Cada escama tem um jeito. Bah, não. Nem ideia, cara. Nem ah, ideia. Eu nem tava prestando atenção, eu tava trocando a minha build ali, eu nem vi na real. Então, tem sete, são sete escamas a gente vai pra cada, é, cada vez que a gente for explorando caminho do começo. Daqui vai adiante. adiante. Então esse caminho escama que te pegou, a gente não sabe qual é o escama, já que... Ninguém conhece o anime aqui direito, não sabe qual é a sequência dos... Não, não é não conhecer o anime direito, cara. Não, são os Pilar que tem em volta de, do Poseidon. A gente tá indo pro Pilar. É, mas por, por essa rota aqui do, do jogo não dá pra saber direito o Pilar que cara tá indo. Ah. Pô, sei, dó é um círculo, né? Então, como faz o desenho lá, mostra. É que eu não me lembro qual que é. Eu sei que o penúltimo de cima é o do Ikki. É que o Ikki lá, o Ikki não, o lá, cis, né? Lá, o Yoga. Enfrenta o um cara lá de escama, esqueci quem é. aqui tem uns drop bom. Apesar que tem uns caminhos que é ruim, que não dropa nada. Então você tem que rezar que pega o caminho de escama bom. Esse que a gente pegou é bom. é bastante novo Caramba, eu fui transformado, é. Quer ver se fica Não Cara, eu nunca vi essa saga de Poseidon, cara É boa? Ah, é mais ou menos Por quê? Eu não sei, eu acho meio desconexo assim É legal pra parte do cano Tu conhecer quem é o cano, de onde saiu A parte toda, entendeu? Aí tu vai entender, aquela parte do cano na história que tu encontra ele, joga com ele lá, que ele tava na prisão lá e tal, mas.. mas para isso eu acho uma saga bem, bem fraquinha, assim, na verdade. Mas é essencial na história, né? Ah, com certeza. É que tem gente que prefere descama. Tem gente que, fala que os escamas são mais fortes, que os escadão de ouro, por isso que. É igual os espectros. Apesar que a Terra tem mais cavaleiro, né? Porque são sete. É, espectros são três e. Escamas são não. sete. Eu ia, eu ia dizer o seguinte, na verdade, né, cara? espectros são cento e lá vai pedrada. Não, mas os principais são três, não é? Não, não, daí tu tá confundindo espectro não, com tá juiz. juiz do inferno. Não confunde espectro com juiz. Mas os juízes são cofos co co cabelos de ouro, não é? Sim. Então são três... Não, não, cara. Não, na verdade tem um espectro muito forte. Teve um espectro, aliás, que matou o Aldebaran num atacado. E tem um espectro comum, tá? O de morcego morce morce lá. É, é. Ah, mas o Aldebarana na série de asas, não foi? O Aldebarana destruiu o cara em pedaços, com um golpe também pois é destruiu mas morreu é um espectro comum foi destruído o que que tem cara sei lá eu não eu não acho que acho que só os três juízes são mais fortes são de nível de cabelo de ouro e os escama são quantos sete só né Eu acho, sinceramente, até os cavaleiros da saga de, de Asgard mais fortes que os marina, mas... Frid era forte demais, tá? E um homem muito honrado. Ah, não, Prefiro, tá até saga... Prefiro até a saga saga de Asgard, na real. Pena que esses cristal, o cara não usa. Ó ah, o Skilla. Esse é, um... o Skilla. Esse é o Skilla. Os é o Skilla? É. Ele é... o Qual são os poderes dele? O que ele faz? Desenho, o poder dele, cara, são o um seguinte: é te matar. Aqui na Dungeon, o poder dele é te matar, tá ah, ligado? Vai sei, chegar cara. uma hora que ele vai te dar dano e vai te matar. Não, ah, eu tô falando um desenho, ó. Como é que é? No anime. No anime tem que se te transpilar, não é? É cara, na verdade, cara, cada cavaleiro tem né, os poder deles lá e a moral é destruir os pilares princ... os pilares todos, os sete pilares. E aí pegar e. pra destruir o pilar principal, enfraquecer o pilar principal, tá ligado? Entendeu, Ah, CDG cara, não tem muito o que fazer, falar no começo. Só depois que tipo, a gente vai enfrentar uma. Medusa, então eu não sei se ela aparece ou não E depois você não. Parece ela é depois daqui Ah, aparece no, no anime ela também? Não, essa medusa no anime não tem não Não, eu tô falando aqui, tô perguntando Não, aqui tem No mangá ela deve aparecer, né? Porque aqui é relacionado ao mangá, né? Deve ser A medusa já é chatinha, porque ela fica te tipo pedrificando Se não tiver uma boa, tu morre ali Eu acho que as sereias são mais fortes que aquela medusa, cara. O bicho não tá tomando dano. Tem que fazer alguma coisa, cara. Alguma coisa a ver, se vocês É, não tá tomando dano, não. Tem esse espírito aí, hein? Ah, foi embora. Não. Deixa eu ver. Aí, dar. ó. Um momento, gente. Alô? Alô? Não tem ninguém com esse nome, não. Cara, eu não me lembro, eu não fiz essa parte aqui. Desculpa, a gente, o banco tá... Liga, o, o banco liga, ele disse que não tem nome. Prato, não, desculpa, gente, o telefone de que tocou, eu sempre ligo aqui perguntando uma pessoa que a gente não conhece se tá aqui. Nunca vi. É, gente, pior que eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui, porque, meu... É, eu não lembro, eu não fiz essa parte aqui. Todo mundo ele tem que transformar em algum, algum animal aí. É, eu acho que deve ah, ser é um... um urso. Cada um vira um animal aí. Eu acho que deve ser isso que dá dano. Aí, eu, um Olha, dano. Eu, tô dando de... eu tô dando dano nele. Ah, tinha que virar animal. Olha, gente, agora vocês descobriram. Tem que virar animal pra dar dano. Nossa, virou uma cobrinha. Uai, cara, tem que virar bicho, tá? Não dá dano nessa palhaça. É, Cara, ele tá tomando dano agora, ele tá tomando dano agora. Tá. Mas é. É, meu. Vocês entenderam? Tem que se transformar em bicho pra derrotar esse aqui. É que cada escama tem um tem um, um jeito de fazer, né? É, isso aí. Apesar que uns aí é só matar. Eu acho que são os mais fáceis. Esse aqui é que os esqueminha né? Esse mas isso aqui é fácil perto dos outros, tem uns outros que são full focado em damage, que meu irmão, eles dão uns hit kill perigoso no cara. É, tô ligado. O do, do... Oh, o do... vamos ver, eu acho que agora tem que se transformar de novo. É, é, isso aí. Pô, não, não. De deixa pros outros também, quer pegar é, tudo, ué. Porra, ninguém tá deixando pra mim? Tá ali no meio ali não. É. Oh. Todos não se transformar não dá dano, quer Agora vai começar a dar dano. Agora sim. Não liguei esse dano ah, ainda. Tá, né? sem efeito. Sem efeito. Sem efeito. Sem efeito. Não a minha... Peguei um pássaro. Acho que todo mundo tem que virar um pássaro, eu acho. É, ah, tem que virar pássaro. Tá, tem que dar sorte, só de virar. É. é. Nossa. Vira o periquito, ó. Agora Agora voltou da dança. Ah, tá certo. É isso aí mesmo, ó. É só ler na descrição ali, ó. O ataque libertará a inventação Ali. marinha. Tá porque eu outro bicho então a gente aquele bicho dele. Tá assim? Não, agora eu vi. Não tem muito erro. Ah, virou lobo agora. Ah, isso aí. Alguém tem que virar lobo. Vamos lá. Panda. É só Mor apertar 4 que tu desfaz o buff, quem pegou errado. Eu não peguei nenhum. Dei lobo. Lobo 9, dei panda assim. Morcego. os polar. Passarinho. Passarinho. Os polar. os polar. Tá difícil, hein? É por isso que esse bicho aqui não bate tanto, tá ligado? Uma cobra. O meu também é chato. É. não. Possivelmente, acho que uma pessoa só pegando, acho que já dá. Quebra o efeito, né? É, uma é. só. Passa. Ah, tem que ser uma porque a quantidade... Não, de deixa eu ver é... uma coisa aqui, peraí. Ah não, aqui ó, peraí, deixa eu ver aqui ó. Ataque do morcego, vê se vai dar dano nele aí. Ah, eu virei tá lobo. Aí, ó. Não, eu virei lobo também. Ó. É. Tem que ser o, o bicho que já aparece ali também. Mas também é difícil pegar o bicho que aparece não. Né, é. Por isso, um pega só. Mata ele antes que ele transforme de, de novo, que nem é tão que ele fica de novo, Esse bicho aí já tá morto. Faleceu. Olha o dragão ali, me Olha, eu vou pra próxima ilusão já. Agora a gente vai enfrentar as sereias. Eu acho que é muito mais chata. Elas tipo, tem pouca defesa, mas tem um dano absurdo. Ah, absurdo. absurdo. Meu, ela dá tanto dano quanto os Poseidon, Então, ela é uma de cada vez. Mas aí, meu amigo, aqui tem coragem. A Maria 3 uma vez ó. Só bate Vou deixar você morrer. Pode deixar, não tem problema, tu acha que eu morro? Ó aqui quem tá do meu lado aqui ó, um meu Andromeda. amigo Andrômeda, rapaz. Enquanto <risos> eu tenho esse meu amigo na PT aí, rapaz, ninguém me mata. Se, se morrer, é. mas ressuscita, não dá nada. É, também, tem essa ainda. E se matarem ele, eu tenho a esquerda de ressuscitar ele aqui. Não já adianta pe... tentar matar ele. Já aprendi a ressuscitar já não, meu. Tava ele o Saga aqui se ressuscitando, né? É, é. Pausa, deixa lá. Eu vou deixar ele morrer agora. Ele traz pra cá aqui. Assim. Claro. Paguei logo tudo, filho. Aí meu amigo. Aí tem coragem. Eu vou pra modo dano, deixar você assim, se quiser. Ah, tá, tá curando bem? Tá de boa? em é, modo cura, né? é o quê? Andrômeda cura nem tô... desse dano, mas se vem aqui sem eu... Andrômeda é foda. Ó, eu tô dando uma skillzinha aqui que vai curar um HP algo. Olha aqui, ó. Aqui é embaçado vim sem Andrômeda. Meu Deus do aqui sem Andrômeda é. Agora uma Andrômeda, meu amigo. Tá boa. Esse DG aqui é no nível 50, tu pode fazer ela no mês por dia. E é boa, compensa fazer. Compensa. Essa aqui é boa pra caramba. Ah, se a gente se estivesse perguntando por que eu não preciso andar sem roupa? E por que eu prefiro andar sem armadura? É porque ele quer ser a Globeleza. Ah, filho. Olha essas curvas lindas. Esse maior <risos> é top de linha. Vamos lá. O Zubit vai trocar o nome dele agora, cara. Vai ser é Chico Xavier o né, nome dele. Ô, é. é. oh, oh, galera, muito importante aqui, ó. Ela vai avisar na tela. Aqui quando ela for petrificar, vai dar um aviso e a área toda ficar vermelha. Tem que virar de costa pra ela. Pra não ser petrificado. E mesmo se usar debuff, proteção, petrifica também ou não? Petrifica. Acredito que petrifica também. Petrifica. Então pode olhar pra ela. Vou testar. Vamos lá. Eu uso o teu escudo pra ver, pra nós saber. Olha aí, ó. Olha aí, vai me petrificar. Petrificou. Olha aí, ó, petrificado. E mulher, será que petrifica também? Aí, ó, vira de costas, vira de costa. Ih, fui petrificado. Ah, eu virei. Ah, mas ainda fui, cara. Tem que pular, eu acho. Eu não, não, que tem, que só. Só tem que virar de costas só. Só virar de costas. Bom saber. que vira de costas pra mim, vamos. Adoro! Ai, diva! Adoro! Relaxa que vai ser com Karen. Uma dica pra quem for jogar de dragão, ela me ficou mas eu usei o escudo do dragão e praticamente eu não levei dano. Fica a dica aí. Vou matar essa mulher logo. Ô é. seasso! Ó, vira de costas! Ah, você pode usar especial pra escapar aqui, né, filho? Não, não deu certo, esquece. Ah, funciona viu, viu, Andro. Tinha que ser o Gaúcho. O Gaúcho, quando veio é de costa, nunca falha, né, Gaúcho? Ah, deu vai. <risos> você é um carinhoso contigo, Gaúcho. Esqueci é de usar meu debuffzinho. Minha pote. Vou matar essa mulher aí agora, dá licença. Mira de costa. Quem gosta de mitologia grega, o. Oh. A Medusa é muito pica, eu acho, cara. Apesar é que ela morre sempre. Isso aí? Cara, tô meia hora petrificada aqui, viado. Tô nem com essa globa beleza, hein? É. Ah, ela olhou assim, né? Não. não pode existir alguém mais bonito do que eu. Ela olhou a Valera Valença ali no meio. Eita, pô! Eita, lasqueira! Realmente é, tudo funciona, é bom. O ah, melhor aqui no Marco não tem muito o que fazer. Ela não dá muito dano pra matar, então é de boa. Aham, uhum. olha o daninho agora é, ó, que ela deu. É, tem tu com vai ó, dá pra dar. <risos> Mas legal é as falas dela. Vamos começar por você, seu fracote. <risos> é. Vou vamos pôr o carro pra cima? Então, fraca é ela, por sinal, né? O único que dá trabalho aqui é o Concedon e os escamas antes, né? Eu já aí. pergunto pra ela, falou comigo, meu chato? Volto mal. Ah, mas ela dá uns drops legal, hein? Ih, bicho preço. É. Eu não sei, eu já tinha feito. que era a pena. Aí, Gaúcho, mostra pra ele o que tu tá podendo craftar agora. Crafta um e... item e mostra pra eles. Agora não tem nada aqui pra craftar, aqui na bag. E dá consigo craftar uns, uns, uns acessórios roxos. Um atributo monstro. Só mostrar aqui, na verdade, isso aqui, ó. Não. Ali, ó. Esse aqui não, foi tá esse aqui foi e de, de craft, tem minha boca aí. Vale a pena a gente craftar, vale. Craftem o. É só olhar procurar meu vídeo. Como craftar, meu? Não tem erro. Aqui, quando a área ficar vermelha, sai onde um de dentro. É hit oh, kill Calma, né? calma, faltou alguém aqui. Não bate nele que senão o outro fica lá de fora. Falta... Chegou o gaúcho? Chegou tudo bom? Vamos. Quando eu começar a falar, sai de perto. Que senão é hit kill, literalmente. eu tenho que fazer, hit kill. Tipo, ele em si não tem não. O que quebra ele é quando ele começa a falar. Ou quando ele começa a soltar os trovão. Então é bom tu ficar grudadinho nele e quando ele soltar os trovão, todos os trovão só isso, não tem o que fazer. E quando ele soltar o... Começar a falar, sai de perto. Aí, ó. Finge que, finge que é que nem a sogra falando. Sai de perto. Bom, Falou, bom. começou a falar, sai de perto. Eu espero que a tua sogra não esteja vendo esse vídeo. Ah, cara, acho que não vai ir, não. não, a tua mulher vai dormir com <risos> calçadinhos em um mês. <risos> Na verdade, nem conheço minha sala, pra a verdade. Eu tô, eu tô falando porque. Sei que muita gente faz por isso e não tem coragem de falar. Eu Aí não posso? Eu não conheci essa a Não, ah, eu conheço de vista, mas nunca falei muito com ela. Então. Ó, agora, sai de perto. Sai de perto. Ui! Sai de perto. Ih morreu. Ih, morreu! Ih, foi salvo por Andrômeda, Por Atena? Gaúcho, cagão, hein? até salvou ele e o Arkina. Ar ah, vai continuar eu, chorou. É. Cagão, hein? Mas como é que o Ik não morreu? Porque eu saí de dentro do círculo é. vermelho. Mas saiu, saiu com um peito de vida, né? Tá ah, aí com acho que com uns 20 mil de vida só. Ó, saia é chato dele. Aí, no, quando ele falar de novo, fica alguém aí pra morrer só pra ver o que acontece. Pra galera ver como é que é. Hit tipo... kill. Eu não já morro, morrer, sou eu imortal. Tô... Quer ficar, Dromeda? Pra, pra, pra galera ver? Eu já morri, eu já morri. É. Não quero se citar e tem que dar um roll. Ó, oh, se morrer, hein, vai lá pra fora e não consegue voltar, hein? Só volta pega o drop se matar, hein? Lembrando, entendeu? Vai ficar no bloco de espera, no bloco de reserva, né? Deixa eu só falar. Sai de perto. Você então não, então não tá aqui. Ó, ó, ó. Oi! Nossa. Ixi, Nossa. Se foi se um. E eu é. usei que tudo, ué. E aí, Gaúcho? Porque <risos> ia morrer? Né? Agora tá só a defesa do meu Andromeda que eu tirei. Não, mas é hit kill, até é tanque então toma é hit kill aqui. Então vocês viram, né? Como é que é fortíssimo esse bicho, né? Ó, só eu pego ele. Não vai te pra segurar, ó. Traz ele pra cá, Eu consigo curar você. É, mas o trovão dele tá pegando ali. Ah, vamos lá. Ó, dá deve fazer desse macete. Ele fica aí, lá de fora cá, isso, aqui, ó. Ó, ele não consegue entrar. Consegue entrar, Andrômetro? Não. Não, não eu consigo curar. só consegue cair na portinha. É, eu só consigo dar uma cobrinhas, aqui. Tá? Mas ó, fica ciente, assim, é, se, ele, se ele começar a falar, até quem tá do lado de fora morre, tá? Se ficar no círculo. Mas não ia nada, eu posso morrer à vontade. Mas a armadura quebra. Ó, começou a falar, gente. Sai, sai, sai, sai, sai. Oi, oi. Pikachu, choque do trovão. Ninguém morreu, graças a Deus. Oi, se morrer fica aí dentro que eu vou ressuscitar. Tem que tá aqui no campo. Ah, tem como fazer um bug, né, que é puxando vai. pro lado de fora, entendeu, gente? Tipo, se todo mundo morrer e alguém tivesse do outro lado de fora morto já e na a portinha, vai puxar o posselho pro lado de fora, entendeu? Na portinha do Yomutsu. Tá boa, cura. Tá boa. Quer tentar fazer esse bug pra, pra galera ver? Não, não. Ninguém quer morrer, né? Não, não, eu não quero morrer, obrigado. Agradeço. Aí ah, eu posso ficar bufando aqui. Hein? Lembrando, gente, a gente veio pra cá forte. Se vir pra cá fraco, vai tomar, vai tomar pau. A tá Agradeço assim, a oportunidade, mas. Ó, gente, isso aqui, esse item aqui é pro Rosário. Pra vocês pegar o Rosário. Quem.. Só que tem dois itens. Um é do nível 30 e outro é do nível 60. Então vocês tem que dropar o nível 30 pra usar. Se não tiver nível 30, espera pegar o 60 pra usar eles. <risos> que é pra pegar o Rosário. Que é esse aqui, que dá bastante power. Pô, o Rosário mais baixo que tem dá 1k um de power a mais. Logo de cara, 1k um de power a mais. Tem Rosário que dá acho que 50k de power a mais. Acho que é o do dos 70. Já, alguém já chegou a ver? Alguns chineses aí com esse não, Rosário Pico? Eu não cheguei a ver, não. Eu vi uns Rosário hoje. Meio bolado. Então, tem... Quanto melhor a luz de fetura, melhor o rosário. Então, gente, é só isso. Só. Vídeo rápido, só para vocês verem como funciona ah, esse um, que Tem um cara com um rosário do meteorito aqui que dá 20k de power. É. Então, tem um rosário aqui pica. Vamos ver. Só antes de acabar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui. Um chinês aqui. Vou pegar um chinês aqui qualquer. Cadê? Ó, esse aqui. Ó. Esse aqui é o Cosmo que faz, a, faz ele ficar brilhando azul. É da hora. 14k de power. Isso aí, na verdade, é a armadura que tu aumenta ela. Tu consegue fazer, aumentar a alma da armadura depois e aí tu vai acumulando <risos> pedra runica e vai aumentando o cosmo e conforme quanto mais tu upar, tu for aumentando esse nível de cosmo, vai mudando a hora de cosmo. Tu vai ficando é. cada vez mais forte. Aí, Muito isso é, power isso. Power. Então, gente, ó, esse rosário aqui, ó. 70k de é, mais 16k de power nível 70 ó lindo rosário olha os caras tudo roxo quase como umas pedrinhas lá laranja é de dar inveja né ó nenhuma pedra azul que os caras tem é... Se não é roxo é dourado é laranja, laranja. Não é. O outro dia eu vi um carro com tudo laranja, cara. tudo. Tudo laranja, não tem noção, filho. Então, gente, é só isso, né? Se inscreva aí no canal, compartilha. E foi o vídeo de hoje.